Dá só uma olhada no visual que a gente encontra aqui em cima. É uma visão panorâmica, 360 graus, da cidade. Expedição de rua no ar, hoje aqui diretamente do Hudson Yards, em Nova York. No episódio de hoje, eu vou te levar num giro por esse distrito e você vem junto comigo pelas atrações desse lugar. Se você chegou no canal agora, se inscreva, deixe seu like porque hoje eu vou levar você por esse que já é um dos atrativos turísticos mais visitados aqui da cidade de Nova York. Okay. Vem comigo porque a nossa expedição pelo Hudson Yards já está no ar! Muito bem, estou dando início aqui a minha aventura em direção ao Hudson Yards, vocês vão ver daqui a pouquinho Estou esperando o trem da linha 7 que vai me deixar lá no Hudson Yards, é a última parada Acabamos de chegar aqui no Hudson Yard. Seja muito bem-vindo! Acabei de descer ali na estação do trem e estou indo em direção ao Vessel. Você tem hotel, residências, um shopping center. Tem o Vessel, que é essa atração turística, né? que na verdade veio para coroar essa praça. Tem também o The Shed, que é logo ali atrás. É um espaço para eventos, um espaço multiuso, para cultura e artes. Tudo isso construído em volta da Hudson Yards Public Plaza, que é exatamente esse lugar onde é que eu estou agora. A principal atração dessa praça é justamente o Vessel. Uma obra de arte interativa de 16 andares, composta por mais de 2.500 degraus. É uma estrutura composta por 154 lances de escada em formato de colmeia. Cada um desses lances de escada foi fabricado na Itália e trazido de navio até aqui o pier do Hudson River. O verso foi então montado como se fosse um lego gigante, peça por peça. A construção dessa obra de arte custou a bagatela de 200 milhões de dólares. Uma verdadeira pechincha comparada aos 25 bilhões de dólares que foram gastos para construir todo esse complexo do Hudson Yards. Se tornou o empreendimento imobiliário mais caro da história dos Estados Unidos. Nós vamos escalar os 16 andares do vessel. Bora lá? Agora chegou o momento de a gente subir ainda mais alto para ver o pôr do sol lá de cima. Hoje a gente vai subir até o topo do 30 Hudson Yards, que é o edifício mais alto desse complexo. Sobre uma plataforma completamente suspensa a 350 metros de altura sob o céu de Nova York. Eu quase achei que ia morrer de frio na hora que eu tava chegando aqui, porque tava ventando muito. Tô com medo porque lá em cima tá ventando pra caramba e na verdade esse observatório ele é ao ar livre. A entrada do observatório fica aqui nesse shopping, que aliás tá lindíssimo, decorado pro Natal. Nós vamos subir. 101 andares em direção aos Céus de Manhattan, numa viagem que vai durar menos de um minuto. E aqui no shopping a gente encontra um monte de opções gastronômicas e eu não tô falando de praça de alimentação, não. Tô falando de restaurantes de altíssimo padrão, então quem vem aqui tem essa experiência, né? Bom, tô chegando aqui na entrada. Se você não comprou o seu ticket online como eu fiz, você pode usar um desses é, quiostes que tem aqui na frente, mas depende muito da disponibilidade do dia. Então, a dica é sempre fazer online para você garantir o horário e o dia que você quer. O está lá, ó, esperando pela gente. Estamos indo em direção ao elevador que vai nos levar até o mais alto observatório, ao ar livre aqui dos Estados Unidos e do hemisfério oeste do planeta. E aqui você já começa a sua experiência no The Edge. Eles vão passando alguns vídeos aqui que vai te contando toda a história desse lugar Olha que legal gente, o teto é o um mapa de Nova York E ali no centro, o Central Park E agora começa a experiência do elevador gente é muito rápido, eu chegou aqui em cima. Caramba, e a vista é impressionante. E de cima dá para você ver a cidade inteira com umas paisagens de tirar o fôlego. Eu tô só admirando aqui enquanto eu converso com vocês, porque realmente é uma coisa impressionante, eu vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora, olha só! Uma olhada no visual incrível que eu achei aqui no topo do The Edge. A gente tem uma rata inteira aqui aos nossos pés. O do sol aqui em cima é uma das experiências mais incríveis que eu já vivi aqui em Nova York. Isso porque daqui de cima a gente consegue ver uma parte da cidade completamente escura, mergulhada na noite, enquanto do outro lado ainda é possível ver os últimos raios de sol do dia. O acabou de se pôr aqui, mas o show continua porque agora a cidade vai ficar completamente iluminada e a gente vai ter uma noção de como é que Nova York fica durante a noite All oh. right. Eu já estou de volta aqui em Terra Firme, finalizando a nossa expedição pelo Hudson Yards. Se você curte o conteúdo de viagem aqui do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva e fique ligado, porque hoje é o último episódio da terceira temporada, mas como a Expedição não para, a gente já está preparando os próximos episódios da quarta temporada, que estreia no ano que vem. Vai ter muita novidade, novos destinos, que a gente também vai falar sobre viagem, intercâmbio, passaporte, tudo aquilo relacionado à viagem, e se você é como eu, que está sempre de malas prontas para o próximo destino, eu garanto que você vai curtir. Se você já se inscreveu aqui no canal, não deixa de dar o seu like lá no Facebook e seguir a gente no Instagram. Eu gosto muito de mostrar os lugares por onde eu passo aqui em Nova York. Hoje eu vou me despedindo por aqui, agradecendo o carinho de todos vocês que acompanharam essa terceira temporada. E quem ainda não assistiu os outros episódios direto de Miami, de Los Angeles e de Las Vegas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com a playlist da temporada completa, combinado? Quero agradecer o carinho de todo mundo que acompanha o Expedição desde quando a gente estreou com o nosso primeiro vídeo. E você sabe, né? Que o Expedição é feito por vocês e pra vocês. Hoje eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau!